Ei hey, pessoal, meu nome é Luiz Henrique Franco e esse é mais um caderno de DAIOS! Finalmente saiu o Invasorzinho e o Flopus. Bom, eu estava mega ansioso pra esse filme, porque eu sempre amei a série original. Tipo, sério, Invasorzinho é um dos melhores desenhos já feitos. E tipo, o desenho era muito legal, por vários motivos. Primeiro, o desenho era muito, muito engraçado. Eu me lembro de rir bastante quando era criança, e alguns anos atrás eu reassisti todas as temporadas, e... Cara, que série legal... As piadas naquele desenho são tão geniais e bem escritas, tipo, é impossível ver, ver um episódio sem dar uma boa risada, sabe? Outro motivo pelo qual eu gosto muito dessa série é que a animação tem um clima bem dark, sombrio. Os cenários são sempre bem sujos, os personagens são intencionalmente feios e as cores são bem mortas, sabe? Bem puxada para o marrom, sei lá. E tipo, algumas piadas também são bem pesadas. E tem alguns momentos que pode ser um pouco assustador para algumas crianças. Um bom exemplo disso é o episódio Colheita Sombria, que com certeza é o episódio mais controverso da série. Nesse episódio ele rouba órgãos das crianças pra se tornar uma criança normal. Embora um pouco assustador, o episódio ainda é muito engraçado e muito bem animado. Bom, e é claro, poxa, eu tenho que falar da dublagem, porque é algo simplesmente sensacional. Eu acho o áudio em português até melhor que o áudio original, sabe? É muito bom mesmo. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele é o alienígena! Eu vim acabar com sua conversa de alienígena! Quando vão acabar? Bom, sim, acho que a primeira pergunta é... Você é alienígena? Mentira! Mentira do maldito garoto Quer dizer, não... Boas piadas, boa animação e uma boa dublagem. Esses são alguns dos elementos que fazem essa série ser sensacional. A série infelizmente foi cancelada em 2006, isso porque a série não estava tendo uma audiência tão boa assim. E como o orçamento era muito alto, a série infelizmente foi cancelada. Mas, quando todo mundo menos esperava, quando todo mundo tinha perdido as esperanças, uma notícia deixou vários corações emocionados. Ei! Vai sair um filme do invasorzinho! Ah! Exatamente, saiu finalmente esse filme, e é claro, eu vou compartilhar minha maravilhosa opinião. Ninguém se importa com a sua opinião. Calma! O filme tem uma animação ótima, a qualidade é sensacional, eu realmente fiquei impressionado com, sei lá, o quanto que eles capricharam na animação, sabe? Tem algumas cenas que pareceu até a luta de Dragon Ball Z. O filme também tá muito engraçado, e os personagens ainda estão bem fiéis ao original. O Zinho ainda é bem ingênuo e narcisista. O Jib e a Guess também estão com as mesmas motivações, e o Gear... Ah, ele... Ele continuou sendo o Gear... Filme incrível, eu realmente recomendo muito que vocês vão assistir. Bom, embora eu tenha gostado muito do filme, ainda assim tem algumas coisas que me incomodaram um pouquinho. Bom, como eu disse, a animação em si é muito bem feita, porém os personagens têm um redesign que me incomodou um pouquinho. Os personagens agora eles estão bem mais arredondados e mais coloridos, e o novo visual dos personagens não é algo que me incomodou tanto, mas as novas cores é algo que eu realmente achei bem diferente, porque a série antiga tinha umas cores bem apagadas e obscuras. Um tom meio marrom, sabe? É, Para deixar um clima bem sujo e sombrio. Porém, no filme novo é tudo tão colorido e feliz. Isso tirou um pouco daquele clima sombrio do desenho original. E não é só isso, mas o filme em si tem um, tem um apelo bem mais infantil. Não tem nenhuma cena nojenta ou piada de humor negro como no original. O filme inteiro é mais family friendly. O que não deixou o filme ruim. Mas se você assistir a série e o filme em seguida, você vai notar uma diferença nesse tom. Outra coisa ruim do filme tem a ver com a dublagem. Em particular a voz do Gear, ou de Gear, Gear. O dublador continua o mesmo, Ender Bezerra, que também dublou Bob Esponja e Goku. Ele dublou o Gear na série original, porém a voz que ele fez pra esse filme tem um timbre tão diferente. Sim, sim, ó, A pedir um milhão de pizzas e então eu vou rolar nessas pizzas e essa é a bela história de como eu viro uma pizza gigante isso acabou estragando um pouco a personalidade do dia o Wagner Fagunes por outro lado, ele tentou ser bem fiel à voz que ele faz na série a interpretação dele ficou muito boa o mesmo pro Rodrigo André... André... Uh... o mesmo pro Rodrigo Andreato eu... o mesmo pro Andrigo Rodreato ele fez um excelente trabalho dublando o Jib. E outros personagens tiveram a voz substituída, mas mesmo assim a maioria conseguiram ser bem fiel às vozes clássicas. Mas a nova voz do Deer do simplesmente. Ah, foi mal meu Mas a nova voz do Deer simplesmente não funcionou. O Wendell explicou o motivo da mudança num vídeo que ele pôs no canal dele, mas. É. Eu não me importo. A voz da antiga era bem melhor e mais engraçada. A nova voz ficou. não ficou tão legal. Bom, a última coisa que eu quero falar sobre o filme não é bem um problema do filme, e sim tem a ver com minha expectativa. Bom, a história do filme é bem interessante, ela te prende bastante o tempo inteiro. O problema é que no final do filme, tudo foi meio que em vão. Sabe, em nenhum momento nada importante realmente acontece, o filme inteiro parece um episódio da série, só que estendido. O que não é ruim, é que a gente não viu o personagem há tanto tempo, e talvez a gente nunca mais vai ver de novo, então... Eu realmente estava esperando uma história um pouco mais profunda, talvez realmente ter um final definitivo para os personagens. Mas não sabemos o que o futuro nos reserva, né? Bom, talvez a Netflix compre mais uma temporada, né? Seria demais. E daí a gente poderia ver finalmente um final para essa história, para esses personagens. Seria... Cara, seria demais. Por favor, Netflix, compre. Compre. Compre, invasorzinho, por favor. Bom, mas de qualquer forma o filme ainda é muito divertido, as piadas são incríveis, é, a animação é super bem feita. E tipo assim, você não precisa assistir a série antiga para entender o filme... Mas eu realmente recomendo você assistir a série primeiro, vale a pena. Eu acho que você vai apreciar o filme muito mais se você assistir a série primeiro. Ai. Ai, que, mas, mas o que que foi isso? Sou eu, Zim! Zim? Caramba, eu tava, eu tava falando de você agora. Eu sei disso, seu terráqueo nojento! É por isso que eu vim aqui pra acabar com suas mentiras sobre meu filme! Me, mentira, tipo, quer dizer, eu falei muito mais coisa boa do que ruim sobre seu filme. Mentira, mentira, seu maldito garoto terráqueo! Que? Destrua esse maldito garoto agora! Sim, mestre! Ah, isso era pra... pra acontecer? Talvez. Quer... Quer ir comer alguma coisa? Tá bom. Bom, e esse foi mais um caderno de ideias. É, obrigado a você que ficou até agora assistindo. E dê seu like se você gostou, se você não gostou dê dislike e por favor se inscreva no canal se você quer ver mais vídeos desse estilo. Se inscreva, eu gosto de tacos! É, eu, eu acho que é isso. Tchau.